Imagina tu postar um vídeo tranquilaço no YouTube, até porque esse é o teu trabalho, tu é um YouTuber. Né? E depois de alguns meses tu receber uma notificação que estão te processando, cara. E o motivo? Dá pra dizer que ele tá sendo processado simplesmente por ser YouTuber. E tem algumas pessoas achando isso uma injustiça enorme que tá acontecendo com o Lucas Lira. E outras tão pensando que é meio justo, então, cara, eu vou tentar ver os dois lados, tá ligado? Quer dizer, caso realmente tenha um lado contra o Lucas Lira que não seja a pessoa ali ganhar muito dinheiro. Meio que doideira, né? E que a situação não é justa eu não vou simplesmente pagar a indenização que ela está pedindo e ficar quieto. Eu tenho que fazer alguma coisa, até porque, senão ela, ela pode fazer isso com outras pessoas, como já faz. Se você pesquisar o nome dela, é, você vai ver que ela já abriu o processo contra outras pessoas também. Eu não cheguei a investigar para ver os motivos, mas ela tem vários processos abertos contra outras pessoas e eu sou uma delas. Antes da gente continuar, pessoal, e ver essa história patrocinadora... Que sempre tá aqui salvando o canal... Jogando bastante esse modo aqui, que é o Mines... Onde tu bota o dinheiro aqui na esquerda e tenta multiplicar ele, acertando os diamantes... Caso tu aperte a bomba ali, cara, tu perdeu tudo... E é por isso que tu não bota o dinheiro que tu paga as contas na Blaze... Tu pode perder, tá ligado? Acontece... Tu bota realmente só o dinheiro que tu quer brincar... Eu tava perdendo algumas, inclusive, mas daí eu resolvi arriscar... Eu botei três bombas aqui no total de 25 que tem no campo... E saí clicando, mano, procurando os diamantes... E eu acertei, mano, olha só, um diamante, dois, três, quatro, cinco... Meu Deus, mano, eu tava realmente com muita sorte nesse momento, então eu continuei. 6, 7, 8, 9, 10 diamantes. Eu encontrei, cara, 10 diamantes e nenhuma bomba. Mas eu ainda podia arriscar, mano, olha só. Eu pensei, eu vou clicar nesse aqui bem da direita, cara, em cima. Eu lembro que eu até botei o mouse em cima, tá ligado? Mas não, cara, eu não quis arriscar. Era muita ganância mesmo. Os meus 450 reais, cara, já tinha virado mais de 2 mil reais. Então eu realmente só fui e tirei o dinheiro. E olha lá, mano, realmente tinha uma bomba na direita. Eu ia perder tudo, cara, então eu não perco por ganância, tá bom? Usando meu código Utopia, tu multiplica o telepósito depósito ganhando um bônus de até 5 mil reais. Usa meu código aí, cara, na moral, sério mesmo, não esquece. Utopia, cara, não tem erro. Bora continuar o vídeo aqui então, pessoal, porque talvez vocês já conheçam o Lucas Lira. Ele criou o um Invento na hora muitos anos atrás, hoje em dia ele faz basicamente vlog, sabe, com a família ali dele. O canal dele realmente é muito grande. Ele é um daqueles YouTubers antigos que continuam produzindo conteúdo e conseguem se reinventar, sabe, e continua sempre crescendo. O cara tem um vídeo de 160 milhões de views, cara, do nascimento do filho dele. Quem não chorou assistindo esse vídeo aí, mano, na moral, não tem coração? Inclusive, é tanta visualização pra um vídeo só, cara, que é quase o número de views que eu tenho no meu canal inteiro. Então, doideira, né? E o que aconteceu, mano, no lance do processo é o seguinte. Hoje em dia, naturalmente, a maioria das pessoas que gravam um vídeo pro YouTube meio que mostram o um rosto, tá ligado? Principalmente em canal de vlogs ou, sei lá. A verdade é que é a minoria que não mostra o rosto. E é muito normal mesmo as pessoas gravarem em lugares públicos. Tanto youtuber de pegadinha ou de experimentos, o youtuber normal, sei lá, mano, que só anda na rua, tá ligado? Em casa dele vlog. Quem nunca fez um stories também, tá ligado? Num shopping, cara, ou sei lá, em um show com muita gente. Eu nunca fiz. Porque na minha cidade não tem shopping Sim, mano, na minha cidade não tem shopping Alguém processa a minha cidade, por favor e com base nisso que eu falei pra vocês, então, gente, o Lira, ele faz a mesma coisa Ele vai no shopping, tá ligado? E grava, mano, vai em lojas e tudo mais E é simplesmente fazendo um videozinho dele ali, cara, meio que dele vlog normal Até que certo dia ele postou um vídeo normal, como ele sempre faz E nesse vídeo aí ele foi numa loja Ele gravou a família dele ali escolhendo algumas coisas que iam comprar, sabe? Parece que ele realmente sempre ia nisso Ele era realmente cliente e como ele grava a vida dele, cara, sempre grava conteúdo assim Não foi nada normal, não é nada de diferente, tá ligado? E é claro que naturalmente a gente pode pensar que isso aí é um benefício mútuo, sabe? Ele faz o conteúdo dele ali e a empresa também acaba sendo divulgada. O cara é gigante, mano. Realmente influencia muitas pessoas, tá ligado? Acontece que numa dessas gravações aí, pessoal, tinha uma funcionária que apareceu várias vezes ali no vídeo. Várias vezes, na verdade, não, tá ligado? Em um dos vídeos ela apareceu por mais ou menos 10 segundos e no outro foi por 40 segundos. E foi tipo meio que no fundo do vídeo, às vezes conversando com ela, foi muito normal. Mas o que que isso aí resultou? E uma funcionária dessa loja que me atendeu e fez algumas vendas para mim ela tá me processando porque ela apareceu em dois vídeos lá do, do canal né em um vídeo ela aparece por 15 segundos e no outro vídeo ela aparece por 40 segundos. Tá bom, a gente já pensa que é algo meio estranho, tá ligado? Ela tá processando ele, mano, por aparecer no vídeo. Mas é importante saber, tipo, o que, que ele fez nesses vídeos. Porque imagina que o vídeo de pegadinha, cara, e tu realmente foi humilhado ali no vídeo, tá ligado? Tá o teu rosto ali, cara, pra milhões de pessoas verem. Ele tá te zoando alguma coisa relacionada assim? Tipo, algo humilhante que vai danificar a tua imagem, sei lá, qualquer coisa parecida. Eu acho que sim, seria completamente justo o cara chegar pra pessoa e mandar um e-mail, sei lá, mano, pro Lucas. Pedindo pra ele deletar o vídeo caso ele não deletasse se realmente o cara começar um processo Tu não vai ficar sendo humilhado e tua pessoa ainda ganhar Dinheiro com isso, tá ligado? É um jeito de pensar Algumas pessoas podem não concordar com isso Cara, mas pelo menos é algo que tá, tá ligado? Cabe um processo, cara, muito fácil Entretanto, nesse caso, mano, não é nada disso Na verdade, nesses vídeos, assim, ele não Mostrou pra gente quais são os vídeos, tá ligado? Mas ele falou que ele não fez nada nem mais Que só meio que interagiu com ela e que ela apareceu mais No fundo e tal, e daí eu fiz uma investigaçãozinha Cara, pra encontrar qual era o vídeo, tá ligado? E eu realmente encontrei, cara, foi meio difícil Tá? Atualmente, na parte que ele tá com Conversando com ela, o vídeo tá completamente censurado Mas mesmo estando com a tela censurada A gente consegue ainda ouvir o áudio E eu não sei, mas não parece algo muito estranho Na verdade, ele tava mais conversando com a mulher dele no áudio Aparentemente, do que com propriamente a funcionária Industrial mais, É, mais sofisticado, assim, ferro fundido Que aí dá uma estabilidade melhor Material melhor, isso tipo. é Com certeza né? Questão de potência de, de chama Muito potente. É muito forte 3,700 vasca, a chama maior Eu só não gostei de uma coisa que é um detalhe muito besta Ignorado? Não, os desenhos que tem no vidro. Sério? É, esses negocinhos aqui. Ela tá sugando? Já. Tá, mas não, dá não é cidade sugando. Ué? É, três velocidades. Na dança do creme. <risos> é idiota isso Só que ele tá demorando assim pra entregar uns 70 70 dias. Mamãezinha. Conversa normal entre vendedor e cliente. Inclusive em um dos vídeos tá eu, a Bruna e o Noah. A maior parte desses 45 segundos que ela aparece Eu nem tô conversando com ela, eu tô conversando com a Bruna Tô ali brincando com a Bruna, fazendo piada Né, como eu sempre faço E aí, por algum motivo Que eu não sei qual é Ela me processou por direito de imagem porque ela aparece no vídeo Em 11 anos de YouTube Eu nunca passei por isso Ninguém, nunca me processou por direito de imagem E ela tá pedindo uma indenização Muito muito absurda, sabe, muito sem noção, porque ela apareceu no vídeo. A primeira coisa que a gente pode presumir, cara, com isso é que ela não tá fazendo isso de jeito nenhum por conta de um processo realmente, de fato, talvez com a imagem dela. E sim porque o Lucas Lira é youtuber. Quando eu falo, de tipo, ah, tá sendo processado por ser youtuber, não é porque, tipo, ah, literalmente youtuber tem preconceito contra youtuber. Mas porque se a gente for pensar, cara, pode ser um jeito muito fácil mesmo de tirar um dinheiro assim de uma pessoa que claramente tem muito dinheiro. É realmente meio estranha essa situação. Imagina se todas as pessoas que já foram gravadas, cara, em qualquer momento das suas vidas, se elas processassem a pessoa que gravou, Imagina na televisão, então, quando uma pessoa Tá dando entrevista na rua, cara, aparece um monte de Pessoas atrás, e certamente a Globo, por exemplo Não pegou autorização daquelas pessoas, não Mas tipo, elas iriam processar por um negócio Tão bobo assim, não seria meio estranho Mas vamos supor, pessoal, que a funcionária que tá Processando ele, realmente, por algum motivo Se sentiu ofendida com o vídeo, e isso realmente estava causando problemas na vida dela, cara Qualquer coisa parecida, vocês concordam comigo, pessoal Que talvez ela iria tentar processar o Lucas Mano, quando o vídeo dele fosse postado Porque geralmente, assim, pessoal, o tipo de vídeo que o Lucas Lira faz, ele ganha views, assim, nos primeiros os dias, sabe? Talvez na primeira semana. E depois não é mais tão recomendado, não. Isso é bem normal no YouTube, na verdade. Vídeos antigos geralmente não são tão recomendados. Se ela demorasse ainda, sei lá, cara, 30 dias para começar o processo, daria pra dizer que talvez ela tá procurando um advogado, sabe? Ou tentando entrar em contato com o Lucas. Mas, olha só a realidade. Ele postou esse vídeo pessoal em março desse ano. Só que ele só foi receber esse processo pessoal em julho. Foram tipo 4 ou 5 meses até ela se decidir, pessoal, que se sentiu incomodada com o vídeo. Pra depois processar ele, mano, a gente tem que combinar que é bem estranho. Outra coisa bem interessante é que o público do Lucas Lira, pessoal, não é nada tóxico. É um público completamente família, tá ligado? De gente boa, cara, eu nunca imaginaria mesmo o público dele indo na loja falando qualquer coisa estranha pra funcionária. Nunca, nunca mesmo, que isso? É claro, gente, óbvio que ele poderia ter pedido a permissão dela pra aparecer no vídeo e tudo mais. Certamente agora ele vai fazer isso daqui pra frente, né? Mas ao mesmo tempo, será que se ela tivesse incomodada, pessoa na hora da gravação, será que ela iria falar pra ele não gravar? Talvez não, tá ligado? Geralmente a gente não faz isso, mas como ela tava trabalhando ali, ela poderia falar muito bem, tipo, ah, cara, não Pode gravar dentro da loja, tá ligado? Por exemplo, uma desculpa assim. Imagina, cara, se isso aí vira uma febre. Youtuber sendo processado, mano, por simplesmente pessoas que passaram atrás da câmera. E ainda esse é um vídeo antigo de cinco meses, mano. Muitas pessoas estão chamando isso aí de oportunismo. Pessoas que estão pensando em ir nessa loja, o que que eu passei, a experiência que eu tive. Então isso vai diminuindo, né, o número de clientes. Então, não sei. Talvez eu, eu vá na loja conversar com o gerente e falar que tem uma funcionária lá que tá prejudicando o o desempenho da loja, né? O número de vendas e tudo. Cara, eu já mostrei muito essa loja nos meus vídeos. Lá em São Paulo eu mostrava demais e era sempre sempre uma experiência agradável, sabe? Com os vendedores de lá. Aí continuou em Brasília, aconteceu isso. o valor que ela tá pedindo, mano, é de 10 mil reais. A gente tem que combinar que 10 mil reais é realmente muito dinheiro. Dá pra ir e voltar em São Paulo, mano, até Orlando, tá ligado? Ainda sobra um dinheiro pra ir pra Disney. Mas o pensamento que dá pra imaginar, mano, é o seguinte. Olha a casa do cara, olha quantia de seguidores que ele tem. O que, que ele vai preferir? Se incomodar, cara, tem que contratar advogados? Ir em audiências mesmo que online? Ou será que ele me dá 10 mil reais, cara, e me deixa por isso? Talvez o pensamento dela, cara, se ela realmente tá agindo na maldade, foi esse. Ele não vai querer se incomodar, cara, por só 10 mil, pra ele é troco de bala. Mas o que o Lucas vai fazer, mano, é completamente o oposto. E eu acho isso interessante. Entretanto, o Lucas fazendo esses stories aí, o pessoal também deu algumas bolas foras, eu acho, mano, na minha opinião. Ele falou que dependendo do que acontecer, ele vai divulgar o nome e onde ela trabalha. E tá, isso aí eu não recomendo mesmo de jeito nenhum, cara, porque aí sim pode vir um processo muito tenso mesmo e a indenização, cara, certamente vai ser só um pouquinho maior. Eu acho que ele pode ter falado isso só no calor do momento, cara, porque eu imagino que deve dar uma certa indignação de tipo, pô, mano, eu só gravei um vídeo ali comprando fogão numa loja. Fiz umas piadinhas, cara, com a minha esposa há cinco meses atrás. Eu nem lembro que fez isso. E daí tô sendo processado, tá ligado? Pô, daí eu vou expor essa mulher. Eu imagino que deve dar vontade mesmo, tá ligado? Mas, obviamente, não é o certo, cara. De jeito nenhum, pelo amor de Deus, né, mano? Faz até, sinceramente, ele perdeu um pouquinho da moral em relação a isso, tá ligado? E ela realmente tem grandes chances, pessoal, de ganhar esse processo aí. Tava falando com o meu advogado lá, o Sense, mano, que quiser seguir ele, inclusive. Às vezes ele me ajuda, cara, a entender esse negócio de leis aí, tá ligado? A questão é que como, querendo ou não, o Lucas Lira lucrou com um vídeo, gente, onde aparece a imagem dela. Mesmo que seja a coisa mais estranha possível em questões morais, assim, meio duvidoso, legalmente parece que pode ser justo. Mas eu acho que no contexto de um tribunal ali tudo é avaliado. E quem tiver os melhores advogados e convencer a interpretação do juiz, eu acho que vence, né? Eu quero realmente saber a opinião de vocês sobre isso. O quanto que vocês acham que ela tem razão, mano? Bota uma porcentagem aí, tá ligado? De 0 até 100%. É isso, até a próxima aí. tchau!